As contas bancárias de campanha devem ser encerradas logo após o término da campanha, antes da entrega da prestação de contas, a não ser que você tenha algum cheque ainda pendente de compensação ou pagamento. Lembrando que ao final do ano, em 31 de 12 do ano da eleição, os bancos providenciarão o encerramento daquelas contas que porventura ainda permaneçam abertas e vai fazer a comunicação ao partido e remessa das sobras ali existentes. Lembrando que se houver recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, esse valor retorna ao Tesouro Nacional. Continue acompanhando as nossas dicas, inscreva-se no canal e não perca nenhum áudio da série Responda em um Minuto.